Desde que foi criada, no início da década de 1990, a campanha Outubro Rosa visa conscientizar sobre a prevenção do câncer de mama e incentivar as mulheres a realizarem um autoexame. As pessoas, as mulheres, têm que procurar as UBSs, têm que fazer os exames, tanto do útero e da mama. O câncer de mama é detectado rapidamente, ele tem cura, então é fundamental que as mulheres cuidem da sua saúde e é possível, né? Nós temos aí as UBSs, nós temos aí o autoexame. Então, quero dizer a todas as mulheres procurem, cuide da saúde. Sim. Nós fizemos um abaixo-assinado no outubro rosa passado e conseguimos, é, é, junto a esse abaixo-assinado, levantar para o Ministério Público e a Defensoria Pública uma denúncia. E com isso veio a carreta, veio os atendimentos. Então, assim, o que nós precisamos é organizar a sociedade, organizar as mulheres a lutar por as políticas públicas. E é possível, nós já conseguimos. Procure Olha. o postinho, cuide de você, ame seu corpo. Cuide da saúde.